Olá, pessoal do canal musical. Aqui quem vos fala é Horácio Moura, o metida compositor, né? Vocês já sabem. Hoje eu venho mostrar uma música de minha autoria, né, para vocês, para ver se vocês gostam, é um teste, né? Para ver se vocês gostam, se vocês não gostam, né? Porque o artista e o compositor vive disso, né? Quer dizer, eu não vivo de música, mas eu tô dizendo, é, o povo é que vai dizer se a música é boa ou não, né? Já dizia, tinha um carreiro". Olha, só existe dois tipos de música A boa e a ruim <risos> Então eu quero ver se essa música é boa, né? Ou é ruim, não sei, né? Mas eu acho que ela é bem boa, sabe? Assim, é bem do estilão, assim, né? De uma dupla E eu vi essa música pra eles, né? Para Magno e Marciel Essa grande dupla que tá surgindo agora Apesar de ter muitos anos de estrada, né? Mas agora que eles estão aparecendo para o grande público, né? Graças à mágica do YouTube, né? Que aproxima as pessoas, né? Que bom! E por causa do YouTube eu tô aqui falando com vocês, né? Que beleza! Então é o seguinte, eu quero ver se vocês gostam dessa música. O nome dessa música chama Amor com Gosto de Cerveja, que Horácio Moura fez para Magno e Marciel. Lá vai! Uma noite triste eu estava chorando No meio da rua de alma sofrida e falou dos sonhos da sua tristeza de mulher da vida juntamos os sonhos deixamos de lado toda a nossa tristeza de beijos e abraços nasceu o amor com gosto de cerveja hoje estamos casados o amor improvável deu tudo certo. Hoje está provado que pode nascer água no deserto. E aquela A quem se paga Aquela que me fez chorar Hoje a flor da lama É menos que nada Juntamos os sonhos Deixamos de lado Toda a nossa tristeza Hoje estamos casados e um amor improvável deu tudo certo Hoje está provado que pode nascer água no deserto E aquela que me enganou hoje paga o preço, pois foi enganada Sobreviveu Me peixe, hoje é a puta lama é menos que nada. É isso aí, meus amigos. Um abraço do Horácio Moura pra vocês, tá? E ó, não se esqueça, hein? Dê um like, tá? No canal pra ajudar nós. Se inscreva. Valeu, tchau.